Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu programa DEC TV e esse é o quadro Lições Bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como tema A teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? O textual está em Jó capítulo 36, versículo 15, e está escrito assim O aflito Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade é prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 4, depois capítulo 33, versículos de 1 a 4, capítulo 34, versículos de 1 a 6, e o 36, versículos de 1 a 5. Graças a Deus! Professor Joás, mais uma vez conosco, é um privilégio, uma honra tê-lo conosco, e hoje nós vamos trabalhar é, a última lição, das teologias, né? Dos amigos de Jó e essa, é, tudo que indica Eliú era dos quatro aí era o, o mais novo, né? Isso. E nós vamos estudar essa lição importante e a lição posterior nós falaremos da resposta de Deus a essa aflição de Jó. Importante esse trimestre. né? Essa lição é muito bacana que ela mostra qual é o papel do sofrimento nisso tudo, né? No, no, no crescimento o é, um desenvolvimento do, do, do caráter e tudo, né? e nós vamos ter um, um, uma certa explicação aí sobre a, a necessidade do sofrimento para esse crescimento né, efetivo. Né? Professor, lembrando que nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, as lições do sofrimento e da restauração de Jó. Então nós estamos aí na 11ª lição, nós estamos quase chegando ao final do nosso trimestre, um trimestre rico, né? talvez o, o, o amigo leitor é, do livro de Jó, até mesmo as pessoas que têm nos acompanhado, quero agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que têm nos ouvido durante esse trimestre todinho, né? durante esse ano, durante esses anos né? de, de ADEC TV, né? e principalmente nessa reformulação do programa, e eu quero agradecer a você pela companhia, dizer que você é muito bem-vindo ao nosso programa, e que você é muito especial para Deus e para nós também. Então, para todos que estão acompanhando, está vendo aí o, o, o desenrolar, né? o subir de cada degrau nessas lições. É, nós estudamos dez lições até aqui, agora décima primeira, e nós estamos vendo aí como é que começou o livro de Jó, Deus dando testemunho, depois vieram aquelas tempestades, as interpéries lá na vida de Jó, os amigos aproximaram, nós já percorremos aí praticamente... 34, 35, agora 36 capítulos dos 42 do livro de Jó. Importantes essas lições, né? Aqui a gente vai falar mais do capítulo 32 e do 36, né? Uhum. É, do 32 ao 36, né? até o 36. Uhum. É, então, olha só, a gente já viu 31 capítulos até aqui. Depois de um, de um, de um longo discurso de Jó, né? no capítulo 28 ele faz uma, uma defesa da sabedoria divina, né? da, da real sabedoria Aí, do 29 até o 31, ele faz uma defesa é, da sua integridade, né, da, sua, da sua ética, né, e a gente viu na lição passada, e até o 31, é, ele termina, ele olha para o passado, para o presente dele, tem um, uma perspectiva futura ainda de, do Redentor que virá né, para redimi-lo, é, e, e você vê aqui, no, no, a partir do capítulo 32, uma figura nova, né Eliú. Eliú é, é, significa ele é meu Deus, né filho de Baraquel, né uhum. é, abençoado por Deus, né Deus aquele que Deus abençoa. E é o mais novo desses desses quatro amigos, a, a gente tinha conhecimento de três amigos até agora. Uhum. Né? Aí aparece Eliú, ele diz que ficou em silêncio porque os outros é, eram... Tinham mais idade, então tinham mais experiência, conhecimento, sabedoria, né? tinham mais voz. Né? E ele uhum. esperou que eles se calassem, e ele ainda pergunta, vocês não vão mais falar mais nada? Né? Acabou os seus argumentos? Vai ficar assim? Jó é justo e Deus é, é injusto? Vai ficar desse jeito? Vocês não vão falar mais não? Então eu vou falar. Né? É, aí aparece essa figura aí, de Eliú, e nós vamos ver alguma coisa do discurso dele alguns problemas e alguns uhum. acertos né, do discurso dele. Verdade, e por sinal, mais jovem né? é. dos amigos. Vamos lá, introdução. Veremos a teologia de Eliú exposta em quatro grandes discursos teológicos, capítulos 32 a 37. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, o ami, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar... Ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano Que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem Além de não haver qualquer injustiça em suas ações Pois, segundo o jovem amigo de Jó O sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem Parece que nesse ponto Eliú tem razão né? Uhum. o sofrimento é um, um, um professor a, a forma que Deus usa às vezes para isso é isso é uma verdade bíblica por exemplo para que você tenha mais paciência né? a forma que Deus age é, para que você tenha essa essa paciência é te colocando em situações onde a paciência é exigida é provada né? né então é, Deus te dá a prova o sofrimento e você sai lá na frente, no final, com mais paciência do que antes. Né? É uma prática, <risos> né? é, você não é só vai, teoria. Né? Você vai adquirindo mais e mais a é, experiência nesse sentido. E o sofrimento é, é, é pedagógico nesse sentido. né? Essa lição também, como as demais, é dividida em três capítulos. Primeiro, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Segundo, capítulo, o sofrimento como o um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o capítulo terceiro, o sofrimento como um grande instrumento pedagógico de Deus. E todos eles é dividido, ou subdivididos em três tópicos. Primeiro, Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, o destaca a queixa de Jó por que Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Olha bem, Deus não está realmente nessa obrigação de responder todas as ações ou todas as petições. Ele é soberano. Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quiser, a quem Ele quiser. E nós, seres humanos, precisamos entender isso. Né? No caso de Jó, não é que Deus não queria responder a Jó, mas tinha um tempo essa resposta de Deus. Então, essa essa vamos dizer assim no linguajar é humano tá Deus não tá ligado a esse tempo nosso mas eu estou falando uma linguagem humana essa demora segundo o nosso tempo trouxe essas indagações desses amigos de Jó e do próprio Jó é, então esse amigo de Jó ele vem trabalhando algumas questões muito importantes aqui nesse contexto é, não dá para um, um súdito cobrar é, nada de um rei né é, estando na posição de súdito, uhum. né, diante desse que está na posição de rei. É, Deus é, é, é soberano sobre tudo né, no, no cosmos, é, isso aí ele o acertou em cheio. Né? É, o, o, o que parece, parece distoar aí né, é, é a situação dele, dele achar que Jó não devia fazer o que ele está fazendo, de de cobrar a audiência, né? Hum. de Jó é justo a posição de Jó de querer, sim, sim. É, embora Deus não tenha a obrigação de responder, né? Jó quer respostas, né? e de fato a gente vai ver depois que quando Deus se apresenta ele não traz respostas, né? É mas nice. é, o fato de Deus se apresentar já mudou tudo é na nice. experiência de Jó, né? então é, é, faltou um pouco de assim como faltou a, a habilidade ele faz Isofá né, faltou um pouco de, de empatia da parte de Eliú, né? uhum. de empatia, de se colocar na situação do outro, né? de, de tentar entender da perspectiva de Jó, o que que Jó está passando. Né? É, nesse sentido que eu falo de se colocar na posição do outro. Professor, uhum. e aí vem uma pergunta. Né? Será que, se o que, o que o que aconteceu com Jó, se tivesse acontecido com qualquer um desses amigos, qual que seria a postura desses amigos de Jó? Seria que Deus daria o mesmo testemunho que deu de Jó em relação a esses amigos? Me parece que não, porque Deus quer destruir eles depois, né? Não é? é? Certamente pelo pela pelo modo como eles agiram com relação a Jó. Uhum. né? Falaram de coisas que não não entendiam, né? A teologia deles seria outra, eu acredito. Não é. Né? O ele, só, ele só tem essa teologia que eles estão apresentando aqui porque não é com eles, né? Aí, aí, falta, faltou foi empatia mesmo, né? É, é, é, ele faz, orfar e agora o poderiam ter dito as mesmas coisas que disseram, uhum. só que com uma outra postura uma postura de mais humildade, é, em vez de ficar rebatendo Jó, acusando Jó o tempo todo, né, de mais humildade, se eles tivessem empatia, ó, não ia dizer Jó, você pecou, admite, eles iam dizer Jó, quem sabe essa situação você está passando, é, você está colhendo algo que você plantou lá, né? Quem sabe? A postura, o jeito de falar seria diferente. Uhum, né? é, nesse sentido, faltou mesmo, foi tudo que faltou se aí. foi se colocar no lugar do outro, colocar né? no, no... É. do outro. Sentia né? a miséria do outro. Agora, é, é, quando, por isso que eu estou te falando, ô, ô, professor, quando a gente fala dessa forma, se colocar no lugar do outro, eu, eu me pergunto é o seguinte, será que se fosse com eles, eles agiriam da mesma forma? Ou gostariam que agisse assim com eles? Então eles também não sabiam. É muito fácil sentar no problema e julgar o outro, mas quando está sentindo a dor do outro, ou passando por uma situação que o outro está vivendo, a situação muda completamente. E é o que esses amigos não fizeram. Né? Eles julgaram muito pesado com o Jó, sem saber, vamos falar de novo, estão falando em assim, todas as lições praticamente, o pano de fundo da historicidade bíblica. Eles não conheciam que Deus estava por trás daquilo ali, dando uma permissão para aquilo ali acontecer. A teologia, digamos assim, a teologia não está muito equivocada, uhum. mas é, eles partem do pressuposto de que Jó, Jó está tendo é, o sofrimento que ele merece. E esse pressuposto está equivocado. Errado, né? né? Uhum. Então errado. então é, é fato que é, a gente colhe o que planta, é uhum. fato que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar certamente colherá. Isso é fato, é, teo, é teológico, uhum. é bíblico correto, né? Mas no caso de Jó, Jó está nessa situação não por algo que ele plantou, né? E eles partem do pressuposto teológico, né? E olham para a situação, né? E fazem uma teologia em cima da situação sem conhecer toda a história, Acontece, né? né? É, e quem sabe a gente não, não faça isso também de vez em quando, Verdade. né? É, o certo é que não deveríamos, né? Eles não deveriam ter feito e nós, se fizermos também, não deveríamos fazer. É verdade. Né? Estamos errados é, se procedemos é, assim. Ninguém deve olhar para a situação de ninguém e, e, e chegar para essa pessoa cheia de pressupostos. Né? Admite o seu erro, admite o seu pecado. Não. Né? A gente deve, como cristão, né, como pessoas que andam com Deus, a gente deve ter palavras de ânimo, de conforto, de consolo, de exortação, se for o caso. Mas a exortação é, é no sentido de mostrar para a pessoa é, o caminho, né? uhum. é, para a pessoa acertar. Né? Não foi o que eles fizeram, eles já chegaram já, é, de voadora, né? Descendo por Pé no né? peito, é, né? É, é, verdade. De voadora. Isso eu, é muito ruim, né? Pressupondo que Jó, Jó estava passando pelo que estava passando, porque merecia isso, né? não era o caso. É, é o ser humano, né? É o ser humano. Ponto 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. De novo, ele tocou num ponto... É crucial, né? Mas nesse caso de Jó, ele estava errado, de novo. Sim. Porque não é que Deus não queria revelar-se a Jó, ainda não era o tempo de Deus revelar. Porque na eternidade, no tempo de Deus, ele estava dando testemunho de Jó ao adversário. Eliú fala isso aqui depois de Jó passar três capítulos do livro, né? 29, uhum. 30, 31. É... Defendendo, defendendo. defendendo sua ética, sua postura moral, é né, é, sua promoção de justiça social e tudo. aí é, Ele vem com essa aí, não, não é, você está falando aí que Deus está em silêncio, que Deus se afastou de você, que Deus está ignorando o seu pedido por uma audiência, é, mas é, Deus é um Deus que fala, Ó, a teologia está correta. Deus é um Deus uhum. que fala e Deus fala de várias maneiras, né? Na sua revelação é, oral, na sua revelação escrita, uhum. na sua revelação natural, né? E na sua revelação sobrenatural, sonhos, visões, profecia. Isso está correto é, também. A teologia está corretíssima. Uhum. O que está errado? Os pressupostos. Verdade. Ó João, você não está. Deus está falando com você, você que não está ouvindo. Uhum. E sabe por que você não está ouvindo? Porque você é orgulhoso. Oh. É, olha só, né? Soberba, é, quase que assim. você, você é orgulhoso, é por causa do seu pecado de orgulho que você não está ouvindo Deus. Né? Ele deve estar tá te falando em algum sonho, e deve ter te falado em alguma visão, é, de, com a voz da natureza, Deus está sempre falando, você que não ouviu porque você é orgulhoso. E, a gente, só. e a gente vê nos capítulos 22 aos capítulos 29, né, a gente vê... O próprio Jó questionando isso, buscando a resposta para isso. Né? Então, ele, ele erra no, no, no falar aqui de novo. Ele não, não é que Jó não estava ouvindo, Jó não estava entendendo aquilo ali. Uhum. E Deus se manteve em silêncio naquele momento. Era o tempo dele. E ele estava errado em falar dessa forma, chamou ele de orgulhoso. Pesado isso, hein? É. Pesado, é. pesado. Será que a história se repete hoje, professor? Ah, será? Hein? <risos> Eu acho que a gente tava, estaria sendo muito cético se a gente falasse que não, né? <risos> cético, ai, ai. o senhor está pegando leve, né? Pegando <risos> leve, né? Vamos lá, ponto 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da sua enfermidade. Olha bem. Agora, olha aqui. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Você você olha é, as características que Eliú dá a esse anjo aí é, é muito interessante mesmo, né? Uhum. É, você pensar que Jó já falou de um Redentor, sim, né? sim. Nesse livro e agora Eliú um fala mediador, né? fala de um Mediador. Uhum. A pessoa de Cristo é quem mais se encaixa nesse, nesse perfil aí, uhum. né? É, o, o, o, se alguém, se o cristão tem é anjo da guarda, né? uhum. certamente é esse anjo aí. <risos> né? O Senhor Jesus ele prometeu estar ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Verdade, né? verdade. É, então, é, o, nesse sentido, o crente tem sim anjo da guarda. Uhum. <risos> né? Se a gente olhar para esse anjo e admitir que é uma teofania, que é a pessoa de Cristo... É, Está é, em todos os lugares, é, em todos faz os momentos. <risos> Agora, quando a gente fala desse mistério da redenção, a, a Eliú estava destacando mais uma vez que, que Jó é, ele estava sendo provado exatamente por causa do orgulho que ia, nesse tempo ele ia ser restaurado dessa forma aí, que ele precisava esperar, precisava agradar, que ele precisava questionar Deus. Você vê, Eliú acerta em muitas coisas e, e, e, e erra em, em outras. Né? Ele, ele fala que ele usa o, o, uma, até uma figura de linguagem né, nesse sentido, de que tá, Jó está sendo provado, né? uhum. é, a, a ideia de que, de que como um oríveis, né, refina uhum. o ouro, né, joga o ouro lá no fogo é, e o ouro sai do outro lado sem impureza nenhuma, perfeito, né? é, sem impureza. Essa é a ideia dele de, de Jó estar tá sendo provado. Né? Uhum. É, e ele, ele diz que ele faz, chega a fazer uma oração né, para que Deus prove Jó até o fim. Né? É, até, até que não haja impureza nenhuma. Né? Nesse sentido, a gente passa assim por provações. Né? Sim. É, o sofrimento quando nos sobrevém, né? nós que andamos com Deus, o sofrimento vem para isso mesmo, para tirar as impurezas, para aparar as arestas, tirar as impurezas, né? tirar, sim, mas... queimar tudo que não, que não presta né? uhum. para que a gente saia purificado do outro lado. Né? Então, é... é dói né o, o fogo o fogo queima a impureza mas é queima o ouro né? também né dói é né é então é, a provação ela é dolorosa mas é, é extremamente necessária para para o desenvolvimento cristão né, é, né para o desenvolvimento do crente né então jó, jó estava assim sendo provado uhum. né? estava assim sendo refinado né mas é, mais uma vez, os pressupostos de Eliú estão equivocados E muito né? equivocados é. Não muito é por causa do orgulho Ele está sendo provado, não é, pra, pra, não é Deus querendo provar que ele é soberano e que Jó é orgulhoso Não é esse o sentido da provação aqui Verdade, né? verdade <risos> Professor, nós vamos dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo Voltamos já já, estamos falando da lição de número 11 A teologia de Eliú, um dos amigos mais jovens de Jó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 Olá queridos, estamos de volta, esse é o programa Deck TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 11, a Teologia de Eliú. Essa lição é importantíssima nessa grade que estamos estudando aí, desse compêndio aí de 13 lições do nosso trimestre. Essa lição de hoje fala o seguinte, o sofrimento é uma correção divina? Professor Joás... É, já estudamos aqui no primeiro capítulo que as provações têm uma conotação pedagógica isso faz isso é Bíblico e faz parte do vamos falar assim, de um conceito nesse quesito cristão né que a gente não pode ficar livre disso aí não pode isentar isso aí da nossa do nosso currículo cristão né a gente, é importante falar isso hoje né porque a a é, no meio religioso, pessoas pregando o contrário disso. né? Exatamente. De que se alguém está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, é porque é, está em pecado ou é porque né, é, não tem a fé suficiente para vencer, para ter sucesso, para ter dinheiro né, e coisas do tipo. E é, isso não, não, não procede biblicamente falando. A Bíblia nos dá uma certeza de que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente ter coragem, né? porque se Cristo venceu o mundo, nós também vencemos. Paulo, depois de, de ser apedrejado, de ser dado como morto, ele, ele levanta todo machucado e os primeiros crentes que ele encontra, ele fala, ó, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Não tem reino sem sofrimento. É importante essa teologia ser reforçada, é importante é, a gente entender que o sofrimento é, revela a soberania de Deus e revela a justiça de Deus. Né? Deus, Deus não é injusto ao permitir que, o, que os justos sofram, né? muito pelo contrário, ele está permitindo que esses esses que estão passando pelo sofrimento sejam aperfeiçoados né, ah, é é, e sejam é, mais maduros é, é, eticamente, moralmente, espiritualmente. Isso é muito bom. Eu li um, um, um, um, um livro uma vez, tem bem tempo já, é, Declínio e Queda do Império Romano, é um livro histórico muito bom, e eu me lembrei de uma frase de um general godo, Odoacro é o nome dele, e ele falou que todo o império é erguido sob sangue. Ou seja, ele estava trazendo a conotação exatamente desse sofrimento, dessa luta travada, dessa angústia, desse, dessa batalha corpo a corpo. E a gente vê isso no reino de Deus também, que o império, a igreja do Senhor, o reino de Deus, ele foi formado, criado, né, debaixo do sangue de Jesus. Houve um sofrimento, uma luta, uma tribulação, uma angústia que Cristo passou, né, que Jesus passou, e que hoje... Foi formado, se a gente for analisar a questão da pérola, como a pérola é formada, para a pérola ser formada, a ostra precisa ser ferida. É um sofrimento, isso faz parte, mas olha o que se extrai da ostra, uma pérola de grande valor. Né? Então o sofrimento, ela produz essa, essa expectativa de um, de um, vamos falar assim, de um nicho pedagógico, pedagógico ela, ela produz no cristão uma perseverança, uma fé, ela aguça os desejos por Deus, e por aí vai. Né? É, a gente não está dizendo que, que o cristianismo é só sofrimento. Não, não, não é isso que a gente está dizendo. Né? É, o que a gente está dizendo é que o cristianismo também... É, há sofrimento no cristianismo uhum, também, uhum. Né? como em qualquer outro lugar. É verdade. É, é, o que acontece é que a gente tem a convicção de que Deus passa com a gente nesse sofrimento. Né? E, e Ele passa justamente para que a gente cresça, que a gente seja aperfeiçoado né, nesse, Verdade. no meio desse sofrimento aí. Se a gente falar que é só sofrimento, nós vamos falar num sentido assim masoquista, não é? é não é essa a ideia. O reino de Deus ele é gozo, ele é prazeroso e o sofrimento provoca esse gozo em nós, né? as tribulações. Mas isso aí é igual um deserto. O deserto a nossa vida precisa ser transitória, ele não pode ser permanente. A tribulação é também é transitória, não é permanente. Você passa por uma tribulação, venceu aquilo ali. Vida que segue, vitória e vamos cantar. Glória a Deus, cantar do outro lado do rio e dar glória a Deus. É assim que tem que ser. Isso não pode permanecer a vida inteira no sofrimento. Não é assim. Jó passou por um sofrimento. Quanto tempo? Não sabemos, né? A Bíblia não menciona quanto tempo é. que Jó viveu nesse sofrimento. Mas o estágio final da vida de Jó, a gente sabe que foi muito maior, três vezes maior, né? Já citamos é. isso aqui, do que esse período que ele passou ali antes né, desse sofrimento. Ou seja, o gozo foi muito maior do que, do que a tribulação. Sim. É. Sim. E foi bom Capítulo 2, professor, e o nosso tempo não para O sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus Ponto 1, um, a justiça de Deus demonstrada Ponto 2, o caráter justo de Deus E o ponto 3, a defesa de so, da soberania de Deus Quando defende a justiça de Deus, ele o faz coro com seus amigos na acusação contra Jó em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente. Por isso contraria a sua própria natureza. Olha que ele, ele se juntou aos três amigos e pancada em Jó. Ele, ele entendeu as palavras de Jó é, quando Jó se justificava, né? ele entendeu as palavras de Jó como uma afronta à soberania de Deus. né? É, é como se Jó tivesse, na, na, no entendimento desses quatro amigos, é como se Jó tivesse dizendo que Deus me, me infligiu esse sofrimento. Eu tenho sido justo a minha vida inteira, então eu sou justo e Deus é injusto. Deus está sendo injusto ao me, me infligir esse sofrimento eles entenderam que era isso que Jó estava dizendo a gente já já falou disso aqui a gente já percebeu que não é isso que Jó hum, estava fazendo forma alguma, né? na, na lição anterior a gente comentou sobre isso é, mas é, eles eles partiram de um pressuposto de um pressuposto se agarraram a ele né de que Jó é, está em pecado é, e, e isso prejudicou todo o discurso deles e prejudicou a, a visão deles do que realmente estava acontecendo é, e prejudicou a amizade deles também, é né? em certo ponto. A gente vê que Jó não, não deixou de ser amigo deles, mas é, com certeza essa, essa amizade foi arranhada. Né? Eles trocaram farpas ali o tempo todo. É né? é, e, e isso não é bom. Né? É, amigo tem que ser sincero, mas essa coisa de ficar acusando, isso não, não serve em lugar nenhum. É né? Muito menos uma amizade, né? de é ficar... É, você não sabe, você não conhece a situação, mas você acusa. Isso aí, acusar sem, é sem fundamento é complicado. Você mexeu num negócio muito bom, professor, e a gente encerrando esse ponto no capítulo 2, quero até falar sobre isso até mesmo os nossos amigos que estão em casa, os nossos irmãos e amigos. Olha bem, a franqueza é muito bom, né? Ser franco é muito bom. Mas o excesso da franqueza é prejudicial. Nem tudo que a gente sabe que é verdade tem necessidade de a gente falar. Exato. Então isso é muito complicado. Então, é no mínimo falta de educação. Não é, então. No a gente, mínimo é para dizer o mínimo. Não é, então a gente. O que a gente precisa fazer? Você, é, é fazer um, um, uma alta análise. Será que eu gostaria que falasse isso de mim? Eu acho que se todo mundo pensasse nisso a gente evitaria de falar um monte de coisa, né? Talvez poderia ter acontecido isso com os amigos de Jó, caso eles usassem a empatia, se eles fossem empáticos a Jó, né? É. Eles poderiam aí. criticar, Jó, né? A gente já falou isso aqui também, sim. né? Eles poderiam criticar, mas é, com outra postura, né? Uma postura de, de empatia, porque é, é, crítica faz parte para ajuda a gente a crescer também. É, tem gente que eu já vi gente falando que não existe crítica construtiva, toda crítica destrói. Não concordo com isso. Eu acho que crítica ajuda a pessoa a crescer, sim, né? É, eu fico feliz quando alguém me critica, é, é uma oportunidade que eu tenho de crescer. de melhorar. Né? É, é, é, a gente sabe, é, lá, é lógico, a gente não é bobo assim, nesse é esse sentido. A gente sabe que há críticas que são maldosas, isso aí é fato. Uhum. Críticas como essa, que partem de pressupostos sem fundamento, uhum. aí são maldosas. Mas quando é uma crítica sincera, feita uhum. com sinceridade, a pessoa tem que, tem que abraçar aquilo e uhum. tomar como oportunidade para crescer. É. Né? Hoje tem alguns comentários modernos, a gente vê muito sobre isso aí, já falando desse livro aqui algumas vezes, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, é um livro conhecido aí no mundo é, administrativo, e eu até, eu até falo disso aí, que geralmente uma crítica destrutiva ela vem de pessoas que estão tá fazendo bem menos que, que a gente. Isso. É, tô, pode não, tem não tem fundamento para criticar Não tem Aí a crítica não serve né? É o caso dos amigos de Jó é. De pessoas inferiores né De pessoas inferiores que vem numa, numa, numa palavra maliciosa Num comentário capricioso Que acaba fazendo mal Hoje no mundo moderno Está usando muito uma palavra que é muito boa Que é o feedback Então é. É, é, eu acho muito legal Essa, essa palavra feedback é uma, é uma vez de mão dupla né? Eu dou um feedback ou eu recebo um feedback é uma ajuda, é uma crítica, mas com, com, com a intenção de alguém é, ajudar, isso, ajudar. Isso é muito isso legal. É e a gente demais. precisa disso, tá? É. Oh, eu acho que você devia melhorar assim, assim, assim, destacar os pontos positivos. Vamos falar um exemplo disso aqui. A gente encerra aqui. O próprio Jesus fez isso. Se a gente observar as sete cartas, as sete igrejas, né? Na verdade, um livro só. Mas as sete igrejas do Apocalipse, as sete cartas, né? Aos sete anos da igreja. A gente, vai, a gente vai ver Jesus dando um estilo de um, o, o, o que os grandes líderes falam, falam hoje, de um feedback é estilo um cachorro quente, um sanduíche. Ele vem com, com, a, com a qualidade, faz uma observação severa e depois fecha com a qualidade. É, um, é uma, uma ajuda extraordinária. Isso é uma ajuda. É uma crítica? É, mas é uma correção. E essa correção é. faz o quê? Crescimento. Então vem de alguém que tem autoridade para falar e que não quer só criticar, mas quer ajudar. E você percebe que quer ajudar porque não, não só é, evidencia onde está o problema, mas aponta onde está a solução. Também. Ótimo, Aí, ótimo. Isso é bacana, é, né? isso é muito, muito bom. top. Isso é muito bom. É. Professor, vamos lá no ponto 2 e 3, então. O caráter justo de Deus e a defesa da soberania de Deus. Para não haver dúvida, o passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz excepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Bom, nesse ponto aqui ele também tem razão. Ponto, eu estou dizendo na teologia, já já fizemos isso aqui. Mas a forma que ele aborda isso aí a Jó, é muito complicado. Ele não dá margem nenhuma a Jó pela reclamação ou pela pelo questionamento de Jó, ou pelo apelo de Jó a uma autoridade maior. Você vê é, o tempo todo ele acerta muito, mas acerta é, é, errando, uhum. <risos> digamos assim. Porque é, Deus é justo, sim. Aí ele defende o caráter de Deus, a justiça uhum. de Deus e faz toda uma uma, uma defesa jurídica ali uhum. do próprio Deus, né? como se Deus precisasse de alguém para defender, né? mas, mas ele o faz isso. Mas ele faz isso partindo do pressuposto de que Jó é, acusou Deus de injustiça e não foi o que aconteceu. Né? Ele está ele está correto no que ele está falando, mas ele está errado é, quanto ao momento onde ele está falando. E a pessoa com quem ele está falando e o pressuposto, o pressuposto <risos> pelo qual ele fala o que ele fala. Ah, eu, é, é, é o que eu percebo que é uma linguagem meio humana, tá? Ele está batendo em Jó para tabela. Ele está defendendo em Deus, mas está pancada em Jó. <risos> é, né? a, a, a ideia está certa, mas o resto todo está errado. O não é o, não é, errado é o lugar, aqui. não é a hora, não é a pessoa né, é que é o que é correto para ouvir aqui. O caráter de né? Deus, ok. Justíssimo, é isso aí mesmo. É. Mas Deus também não precisa de, de ninguém defender. Você definiu isso muito bem. E eu não precisava usar isso para julgar isso na cara de Jó, falando que Jó estava errado em questionar com Deus. Hum. Complicado, né? Vamos lá. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Olha aí, Jó 34, 33. Ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso Está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes. Olha bem, é. para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça como Jó dera a entender. Jó não deu a entender que, Jó estava, que Deus estava agindo com injustiça. Ele só queria buscar uma resposta para os questionamentos dele. Só isso. Isso é, é. ser injusto. É, é, eles que não entenderam, né? Não é, não é que Jó, Jó deu a entender. É eles que não entenderam o que Jó falou. Tanto é que a teologia de, de Jó é melhor do que a deles, porque é não, não parte de pressupostos, parte do conhecimento de Deus. É realidade. É, né? A teologia correta, ela, ela parte da revelação de Deus de si mesmo. Uhum. É, é, Eliú está correto, Deus se revela de várias formas, ele, Eliú sabe disso. Uhum. Né? Mas é, Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas ele ouviu... Talvez de fontes primárias, né? sim, de algum profeta, sim, de algum sim, sacerdote, sim. porque a teologia dele é muito correta. Né? Desde o capítulo 5,17, é, onde ele fala desse Deus todo-poderoso, né? é, a expressão todo-poderoso aparece mais 30 vezes. Né? É, desde o capítulo 1,21, que ele fala uhum. desse Deus soberano, né? a, a soberania de Deus aparece muitas outras vezes no livro. Sem falar que Jó fa falou do Messias, falou da soberania de Deus, da justiça de Deus, do, do poder de Deus, né? Então, uhum. é, a teologia de Jó é boa. A teologia desses amigos de Jó é confusa, porque ela tem argumentos corretos que, que, que estão embasados em pressupostos equivocados. Então é confusa, é uma teologia confusa. verdade. Né? É complicado. E o que a gente percebe aqui também é que há um embasamento em coisas humanas. E as coisas de Deus não pode ser levadas dessa forma, não deve ser levadas assim. Isso é uma lição para a gente também, né? uhum. a gente que gosta de teologia. Né? Essa teologia que a gente consome, né? a gente lê muito de, de, de vários teólogos, aí. É, a gente precisa saber identificar né? é, a fonte dessa teologia. Verdade. Né? verdade. É, a gente falou na lição passada aqui né? de alguns pressupostos, algumas coisas que sobrepõem a Bíblia. Tem a teologia boa e tem a teologia ruim. Né? A teolo teologia ruim ela olha para a revelação de Deus com pressupostos, uhum. assim como fez Bildad, Elifaz, uhum. Eliú, Zophar. Né? Eles, eles é, apresentaram argumentos teológicos muito bons, uhum. né? embasados, eles são embasados teologicamente nos argumentos deles, é, mas tudo usado contra a pessoa de Jó, né, com pressupostos equivocados. Então é, é a questão de ir para a revelação de Deus já com a lente pré-estabelecida. A gente jamais deve fazer isso. Não pode, né? né? É, a revelação de Deus tem que ser absorvida na sua forma pura. Né? É o melhor jeito de fazer isso, escritura. Bíblia <risos> né? A maior a Bíblia. revelação de Deus está na Verdade. escritura. Então, é, é ler a escritura sem... sem Qualquer lente que seja, né? Sem, a gente pode citar algumas lentes. Né? A gente falou na lição passada, marxismo, socialismo uhum. e outras coisas. Né? A gente pode falar de um calvinismo, sim. de um arminianismo, sim, sim. Né? a gente pode falar de um adven, adgen, adventismo, uhum. né? a gente pode falar de um luteranismo. Eu leio a Bíblia com as lentes de Lutero, com as lentes de Calvino, com as lentes... Uhum. Não, eu tenho que ler a Bíblia e do jeito que é mais. buscar a revelação do autor. Verdade. Né? Na dúvida, pergunte ao autor, não Verdade. pergunte em outras fontes. E eu já vi muita gente fazendo interpretação errônea da Bíblia, professor, até mesmo buscando lentes que a gente pensa que são simples, e a gente que estuda a Bíblia, estuda a teologia, a gente sabe que é legal, a gente precisa... né? Por exemplo, a Bíblia ela tem muito conteúdo histórico, então a gente precisa da história bíblica, até mesmo a história secular para interpretar, a história secular está aí, e muita coisa que é tirada dos livros, que está nos livros seculares, livros de história, são tirados da Bíblia. Né? Reis grandes, por exemplo, como Nabucodonosor, Davi e outros mais, são tirados da Bíblia, a gente sabe disso. A geografia também, são lentes que se a gente não vigiar, a gente isso sobrepõe... A, a simplicidade o conteúdo, a veracidade da palavra de Deus, isso é perigoso. A gente é, é, é muito interessante, né? A simplicidade Sim. da revelação de Deus. A gente ouve mestres, mestres aqui, é, é, nossos mestres aqui, uhum. como João de Deus, por exemplo, Sim. né? Ele ele fala, falava uma coisa. Eu era criança ainda, né? E, e eu sempre ouvi, até meu pai repetindo isso, de que a Bíblia explica a Bíblia. Falei isso aqui agora é, lembrando. Uma, uma chave hermenêutica melhor do que essa é impossível. Qual a, a exegese que eu uso para a Bíblia? Bíblia? Bíblia. Eu tenho vários livros da Etage que ele me, me deu há muitos anos atrás, e uma dessas anotações eu vi num livro de, me parece que é Bibliologia, numa, numa disciplina, ele escreveu lá de punho mesmo, 70% da Bíblia é interpretado pela própria Bíblia. 20% da Bíblia são conteúdos históricos e geográficos, e 10% da Bíblia só o Espírito Santo para revelar coisas assim que estão ocultas aos nossos olhos. E só citar aqui né, o sofrimento como um instrumento pedagógico, já falamos muito sobre isso, né? o caráter pedagógico do sofrimento e também adorando a Deus na tormenta. Foi exatamente o que aconteceu. A gente vai ver aí a partir do capítulo é, 38 até o 42 de Jó, nós vamos ver que Deus começou a revelar-se a Jó e ele entendeu exatamente isso aqui, que o caráter desse sofrimento, o que, é que se produziu em Jó, e ele então pôde adorar a Deus mesmo estando naquele momento de calamidade, de lá no pó, literalmente no pó, e ele teve força para adorar esse Deus maravilhoso e Criador de todas as coisas. Aí sim os seus amigos entenderam quando Deus revelou a eles também. A gente tomar para a gente né, a lição de Eliú, Eliú acertou muito, mas é, até no que ele acertou, ele estava errado. Por quê? É porque ele achou que o sofrimento de Jó era causado pelo pecado. Então ele partiu de um pressuposto equivocado, e uhum. aí o resto está tudo errado. A base está errada, o resto está tudo errado. Aprender né? errado vai é então, passar errado. Né? É, a, gente, a gente tem esse tipo de teologia hoje também. Está uhum. desse jeito é porque não tem fé. É porque peca demais. Enquanto muito você cuidado, não parar, né? enquanto você não deixar o pecado, enquanto você não tiver a fé de Deus, não vai, não vai ter sucesso. A gente parte de pressupostos equivocados é, mas... e cria teologias que parecem verdadeiras, parecem corretas, mas não são. A gente dá um poder à obra que elas não têm, né? Isso. Isso é muito perigoso. Nós não estamos falando que o pecado não traz consequências. O pecado sim. traz consequências, é. sim, e até uma separação eterna de Deus, né? que é a condenação eterna. Isso. Mas no caso de Jó não era isso. Vamos deixar isso bem claro. Pois é. né? Chegamos ao final de mais essa lição, lição de número 11. Estudamos hoje a teologia de Eliú e nós agradecemos a você por essa companhia maravilhosa. Voltaremos no próximo programa, na lição de número 12. Queremos te agradecer pela companhia e dizer muito obrigado. Deus te abençoe.